Yeah. passando agora o um manual completão aí da velocidade, tá? Se você está com dificuldades aí em tocar um pouquinho mais rápido, não está conseguindo ver um progresso, vou te passar uma série de macetes aí, alguns macetes de efeito, é, seleção de captadores, o que que ajuda, o que que atrapalha, tá? Postura da mão aqui, postura da mão esquerda e etc, um bocado de coisa, beleza? Então vamos lá, roda a vinheta. O Ezebras na área então aí, vamos começar aí, separei uma série de conteúdo aqui, tá aqui do ladinho aqui pra gente não perder, tá? E é o seguinte, antes de qualquer coisa eu já quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, comenta aí embaixo qualquer dúvida que você tiver, ative o sininho se senão, senão, não receber as notificações, beleza? Então vamos pro vídeo. Ah, antes de mais nada, tem uns recados aí também, tá? Tem tablatura aí embaixo, vai ter as tablaturas dos exercícios que eu vou passar para vocês aqui, tem cronograma de estudos e ainda tem um grupo no Telegram, tá? O grupo do Telegram que a gente tá fazendo lá. Eu estou compartilhando alguns solos que eu estou pegando, Vejam uma frase interessante, mando lá, explico a frase, vocês absorvem as informações lá. Beleza? Quem quiser fazer parte, tá tudo aí embaixo. Então vamos já direto agora para o vídeo, que é para começar a andar o negócio aí. Então é o seguinte, é, a primeira coisa que a gente tem para falar aí é a respeito da postura da mão direita. Tá? A postura da mão direita, bem simples. Então o que, que você vai fazer? Segurar a palheta aqui primeiramente, né? o primeiro passo. Segurar bem a palheta vai te ajudar. Selecionar também uma boa palheta é um bom começo, tá? Essa minha aqui é a Signature da, do John Petrucci, tá? Essa aqui é um bocadinho carinha, mas são é um investimentos né, que a gente tem que fazer. Tá? Então eu seguro aqui, deixo somente uma pontinha para fora do meu dedo aqui. Não precisa ser muito, é como se ele fosse a minha unha, né? Minha unha é de plástico, tá? Indicador em um sentido, polegar no outro. Encosto geralmente essa partezinha aqui do polegar na palheta, tá? Então palheta para baixo, polegar segurando aqui. Ok? Por que, que eu gosto de segurar assim? Na hora de fazer harmônicos, o meu dedo tem que estar tá bem próximo aqui da palheta para facilitar a execução do harmônico. Então, eu gosto de segurar assim. Beleza? Outro detalhe. Vamos lá já começar a movimentação de câmera aqui, que vocês certamente odeiam. Mas faz parte. Tá? Seguinte, dica aqui número 1. Um. Para a mão direita, a nossa postura. Tá? Eu já vou já falar do palmute, né? que é, pelo menos eu utilizo praticamente sempre. Tá? O palmute para mim ele ajuda muito na limpeza. Inclusive, meus alunos sempre... Sempre que eu vou ensinar sobre a, a postura da mão direita, eu já começo a ensinar nas primeiras aulas o palmute, porque ajuda a limpar muito, define muito mais sua nota, tá? Então, sempre que for utilizar aí a, a mão direita, procura exercícios com palmute. Palmute nada mais é do que você encostar essa parte da mão, deixa eu colocar aqui no meio, né? Essa parte da mão, você vai encostar sobre as cordas e afastar aqui tocando junto, né? Tá? Você vai ver que ele vai silenciar um bocado. Com isso, a gente consegue uma limpeza bem eficiente aqui na mão direita, ok? Dito isso, outro detalhe que a gente tem que se atentar: evita o excesso de movimento aqui na mão direita, ok? Então a gente vai tentar sempre o mais próximo da, da corda possível. A palheta: o que, que eu faço na hora de executar isso aqui? Não coloco a palheta muito para dentro da corda para evitar o excesso de atrito aqui, tá? Então, quanto menos eu puder colocar para dentro da, das cordas, melhor. Quanto menos movimento, melhor. E o que mais que eu tenho que me preocupar aqui exatamente? Vou dar uma curvadinha aqui na palheta para ela não ficar rente com as cordas, uma aqui para a corda, a corda está aqui nesse sentido, tá? então eu evito deixar a palheta sempre no mesmo sentido da corda, eu entorto um pouquinho aqui, tá? esse movimento que eu faço somente aqui no polegar, ele já faz essa curvatura aqui para evitar o um atrito com as cordas, quanto menos atrito, mais velocidade, quanto menos afastar as cordas, mais velocidade a gente consegue também, beleza? Então, dito isso aqui, na mão direita são as informações que você precisa, para a mão esquerda agora, o que, que eu preciso saber para evitar aqui, primeiro, é evitar o cansaço, tá? você evita pressionar com muita força. Você vai pressionar somente o necessário para a corda soar, tá? Você vai tocando, apertando aos pontos, encontrou o ponto, beleza, fica aí, ok? Outro ponto importante, onde é que eu devo colocar os dedos aqui? Onde fica melhor? Quanto mais perto do traste, que é esse ferrinho aqui, se você não sabe o que é quanto mais perto do traste melhor é, para pressionar você precisa fazer menos força quando está mais próximo ao traste beleza outro detalhe onde tem que estar tá o meu polegar aqui né o polegar geralmente eu deixo ele aqui no meio tá dependendo da técnica que você for executar você vai precisar subir ele tá bem de vibrato ou se você for fazer ligados aqui provavelmente você vai ter que abaixar um pouquinho o polegar aqui atrás tá então o polegar é importante que a gente não não force também demais que a gente vai cansar o músculo. Você vai ver que aqui assim, você vai começar a sentir dores se você começar a forçar muito aqui a pressionar o as cordas, tá? Então a gente evita que o excesso de força, primeiramente tá isso, sem falar de alongamento e etc, tá? Aquecimento antes de, de começar a treinar, porque é extremamente importante, tá? Então, feito isso aí, já já tem mais ou menos a postura da mão esquerda. Agora a gente evita também aqui o excesso de movimento. Lembrando sempre, quanto mais movimento eu faço, mais demorado vai ser para eu conseguir mais velocidade. Se eu tenho que fazer isso aqui, vou perder muito tempo. Então a ideia é que eu não faça esse movimento tão brusco e faça somente o um movimento aqui, dedo por dedo, ok? Você vê que fica bem discreto, não preciso é, fazer muita força. Você vai ver que o som sai. Ok? Então. Postura de mão direita, postura de mão esquerda, tá? Agora a gente já vai falar de um outro detalhe. Vamos voltar a câmerazinha aqui para a nossa cara, tá? Outro detalhe importante. É, tem gente que me perguntar, ah, é, mas que exercício eu devo praticar? Os exercícios cromáticos dizem que é muito bom para a gente estar tá, é, ganhando mais velocidade e ganhando mais precisão, etc. Eu concordo em parte. Agora, para a realidade que a gente vive hoje, que é pouco tempo para treino e muitos afazeres na vida, tá? Então eu costumo não treinar o cromatismo. Para mim, o cromatismo é somente aquecimento. Estou começando o meu treino, vai um cromatismozinho rápido lá, só para dar aquela aquecida e passo para exercícios mais produtivos. Que exercício seria mais produtivo? Exercícios musicais, né? Porque quando você treina um, dois, três, quatro, acho que raramente você vai utilizar um, dois, três, quatro numa música tá assim. Tá? Isso aqui é um exercício mecânico, exercício para repetição. Tá? Então, o que, que eu faço? Eu costumo ir sempre para padrões melódicos. Eu vou para leaks, eu vou para algo musical que eu vou utilizar depois numa música, no num playback, no improviso, tá? Facilita bastante e a gente perde menos tempo, perde, né? Perde menos tempo, ok? Então já vai um exercício, tá? Para você que está que querendo aumentar um pouquinho sua velocidade. É, por que, que eu costumo utilizar padrões? Os padrões, eles são mais ou menos repetitivos, né? Na, na questão da, da logística que foi criada, tá? Você deve estar tá vendo uma bagunça, uma bagunça ali, ó. Se você não tinha visto, vai ver agora. Tem bagunça aqui, mas é muito fio, né? Fazer o quê? Tá? Então já vai um padrãozinho, esse aqui vai estar tá na tablatura para vocês aí okay? Como é que é executado esse padrão? A gente vai pegar a pentatônica tá? Provavelmente você já conhece a pentatônica Se não conhece, vou deixar o desenho dela aí também Vai ser completão nessa aula aí tá? Então em cima do desenho da pentatônica, o que, que a gente faz? A gente avança tá? Desce para a corda de baixo, toca duas vezes Volta o que você fez lá em cima, na 6 Toca duas vezes aqui, pensando aqui como lado A e lado B, né? Acho que é uma dica até dozealzinho, uma dica muito boa aí que eu, eu, pelo menos eu aderi, tá? Meus alunos também ensinam dessa forma, ok? Então o que eu faço é assim: lado A, vou A, B, toco no A aqui embaixo duas vezes. Depois eu venho aqui B A, toco duas vezes aqui embaixo, ok? Lado A, onde a gente está com o indicador, lado B, A B A B A B A B, a, B, a, B. ok? Então foi, toca duas vezes, volta, toca duas vezes, volta, e fica nisso, tá? Vai repetir o padrão aqui em tudo. Como é que vai ficar isso aqui um pouco mais rápido? Tá? Você pode descer até a corda que você quiser, é um treino, tá? Então você vai treinar isso aqui mais ou menos lento, é lógico, sempre lento tá com o metrônomo de preferência, inclusive o metrônomo é uma das ferramentas importantíssimas aí para o nosso aprendizado, tá? Então eu não posso deixar de falar do metrônomo, deixa eu colocar dele mais para o final, mas por que, que é importante a gente utilizar o metrônomo, tá? É porque a gente consegue monitorar o nosso desenvolvimento. Se você ainda não viu um vídeo que eu coloquei recentemente, vai estar tá aqui no card, eu acho que é desse lado aqui, vou deixar aí no card, tá? O vídeo onde eu ensino mais ou menos como utilizar o metrônomo, você pode dar uma olhadinha lá, não fecha esse vídeo, continua todo vídeo aí, continuar assistindo, tá? você vai ver lá que, que tá bem explicadinho Ok não vou entrar muito no metrônomo mas é importante que você pratique sempre com o metrônomo a velocidade ela pode ser monitorada a gente consegue ver como é que está sendo o nosso desenvolvimento à medida que os dias avançam tá então é uma, uma ferramenta muito importante Ok vamos lá então para outro detalhe passei um exercíciozinho já Ok memoriza bem esse, esse raciocínio vou deixar a tablatura dele completo da, da corda 6 até a, a, até a corda 1 Ok então você vai passar da 6 até a 1 aplicando o padrão e esse padrão está em pentatônica, então você, sabendo utilizar a pentatônica, aplica ele perfeitamente. Okay? Outro detalhe, é, o meu treino, geralmente, se você não baixou o cronograma ainda e quiser baixar, também vai estar tá aí no card, okay? ou no link lá embaixo, eu, no cronograma que eu montei para vocês aí, eu ensino exatamente a mesma metodologia que eu utilizo, que é o treino em três estágios, é o estágio lento, o intermediário e o rápido o lento porque que é importante eu praticar todos os exercícios lento muito lento porque a hora que a gente corrige vícios tá se você tem o costume de treinar pela internet aprender pela internet você provavelmente tem vícios aí que não percebeu ainda porque a gente não eu pelo menos aprendi pela internet também e eu sei que realmente a gente absorve muita coisa errada e a ideia é que a gente vá corrigindo isso e a hora de corrigir é na hora lenta não tenta corrigir com velocidade você não vai conseguir se concentrar muito bem no que você está fazendo Okay? Então, todos esses que você for treinar, começa lento. Ah, mas eu consigo praticar ele muito mais rápido, eu quero velocidade. Mas a velocidade sem precisão não vai te ajudar nada. Tá? Então, você vai treinar sempre o exercício começando bem lento. Observa a postura da mão direita, postura da mão esquerda. Questão da força que você está fazendo. Se você está fazendo muita força, pressionando. Se você está tocando no lugar errado da casa, etc. Tá? Uma série de coisas que você tem que estar tá observando sempre aí. Ok, isso aí pode te ajudar ou atrapalhar completamente. O in... Agora o estágio intermediário, eu diria que é como um pré-aquecimento. Tá? Um pré-aquecimento não, um pós-aquecimento. Né? Aqueci com um exercício lento, depois eu vou mais ou menos é, ver como é que está o rendimento. E por último, é a hora em que eu tento extrapolar o metrônomo. Então eu vou colocar o metrônomo no máximo que eu, t... eu consegui no... No... no dia anterior. Estou gaguejando bastante, né? Que eu consegui no dia anterior, tá? e aí eu vou avançar muito mais nisso aí. Tá, eu vou colocar ele no, no topo mesmo e tentar desafiar o metrônomo para ver onde é que eu consigo chegar. É aí que eu vou saber onde está o meu limite. E a ideia é extrapolar esse limite todas as vezes que a gente vai fazer. Tá? Bom, outra questão é, ah, eu não tenho tempo para treinar. É, eu tenho pouco tempo, então o que, que eu devo treinar e conseguir ainda velocidade mesmo treinando pouco. Tá? Essa aí para mim é a realidade também. Eu não tenho muito tempo para estar tá treinando, já que os afazeres da vida são, são muitos. Mas a gente tem que conciliar o tempo e tentar é, juntar todos todo esse, esses mínimos tempos que a gente tem no dia para estar tá treinando um pouquinho, ok? E o que eu fiz, já para ajudar vocês, foi o cronograma. Se você não baixou, baixa lá, dá uma olhadinha, ok? Mas é o ideal, tá? É que você, já que está com pouco tempo de treino, treine coisas mais musicais, como eu já falei. Porque é, ficar treinando um 2, três quatro, na, é, você está acostumando o seu cérebro. É, é sempre exercício cerebral isso, tá? Não é que, ah, memorizei meus dedos estão é, memorizados aqui, eles, eles entenderam o que tem que fazer. Está tudo no cérebro. Então, a partir do momento que eu acostumo a minha mão a executar um, dois, três, quatro, tá? eu sempre vou executar um, dois, três, quatro. Não adianta eu treinar um, dois, três, quatro, e na hora que soltar um playback eu querer jogar uma pentatônica num, num padrão que eu nunca toquei na minha vida. Vai sair tudo lento, vai sair tudo torto, tá? porque eu não pratiquei aquilo. Então tá com pouco tempo? usa o exercício cromático para aquecer. Usa o exercício cromático para aquecer. Procura algo mais musical. Pega sempre um lickzinho novo. Treina é, um padrão. Eu costumo utilizar bastante os padrões porque são um raciocínio matemático, como eu já falei em outros vídeos. É um raciocínio matemático em que você consegue é, migrar de uma escala para outra, desde que você tenha composições semelhantes. Então se você tem uma escala aqui pentatônica, duas notas por corda. Você consegue mudar da penta menor 7 para a pentatônica maior, o mesmo padrão. É tá? um raciocínio matemático. Okay? Já o Lick não, mas o Lick é interessante também porque te dá frases diferentes. É importante treinar os dois. Então a gente vai aqui já para as técnicas que colaboram para a nossa velocidade. Não sei se você já ouviu falar que algumas técnicas realmente ajudam muito. E quais são essas técnicas, Wesley? É, eu achei que era só saber fazer paletado alternado e estava bom. A verdade é que não. Tá? Eu, pelo menos, consegui aumentar, eu diria que pelo menos... É, de um ano para cá, eu acho que 50% da velocidade que eu tocava antes 50 a 100%, eu diria, né? Inclusive, uma música que eu tinha muita dificuldade de tocar e consigo tocar hoje a música Top Gear, que era meu sonho desde que eu comecei a tocar Então se você também tem esse sonho, comenta aí embaixo aí Vai lá, já faz uma bagunça aí com a gente, tá? Eu sempre tive o sonho de tocar essa música e eu via que tinha algo que me atrapalhava E era exatamente essa questão da postura, a questão das técnicas que eu tinha que utilizar sempre tinha alguma coisa que me travava e depois que eu descobri isso aí ficou muito mais fácil tá então duas técnicas eu separei duas técnicas aqui uma delas vai ser o, é, o ligado tá Por que o ligado porque a partir do momento que você tem que treinar a paletada alternada o seu treino tem que ser de mão esquerda e mão direita sua preocupação é além de, de deixar essa aqui devidamente organizada digamos assim sem fazer muita força etc com toda a postura na mão direita, você tem que se preocupar ainda de juntar as duas, ok? Então, quando você tem que executar um, dois, três, quatro, por exemplo, você não pode tocar a paleta primeiro e depois tocar o dedo. Já quando você utiliza ligados, você se preocupa somente com uma mão. Depende somente de uma mão. Tá? Você vai ver que é muito mais fácil executar um padrão ou um lick com ligados do que utilizar com palheta alternada. Embora a técnica parece que seja, pelo menos eu senti isso quando eu comecei a praticar, Tá? é que a paletada alternada ela é mais fácil de absorver mas não é mais fácil de deixá-la rápida já o ligado, ela é um pouco mais difícil de absorver e um pouco mais rápida de ser executada muito mais fácil de conseguir velocidade okay? então sempre que for treinar ah, mas, como, é, como é que eu faço para treinar o, o ligado? eu não, não faço a menor ideia você pode pegar um padrãozinho tá? esse padrão aqui eu também vou deixar para vocês você pode pegar aqui um padrãozinho que seria de... tá? Tá? Isso aqui se eu fosse fazer sem Vai ser muito mais difícil Então quando eu pego isso aqui e transformo em ligado tá? Fica muito mais fácil de executar Consigo muito mais velocidade Tanto que é, geralmente eu quando vou fazer uma frase rápida Geralmente é em ligados tem essa aqui que eu gosto bastante, eu acho que eu já passei no canal aí também, mas posso deixar aí a, a tablatura dele aí também. Tá? Vai ser o seguinte: eu pego aqui a Napenta <risos> com Blue Note. Isso aqui pra mim é, é algo já simples de executar, porque eu, eu pratiquei a questão de, de não utilizar tanta palheta. Consigo também com palheta. Tá, dá pra executar, ok? Mas isso é, é com um pouco mais de treino o ligado ele sempre vai te ajudar tá é, como é que eu faço para executar o ligado agora eu vou ensinar também não vou só falar da técnica tá eu gosto de, de fazer geralmente assim um pouco mais bem explicado Ok então lá vai a dica que eu vi que realmente ajuda aqui na hora de executar o ligado você já sabe da importância dele e agora basta saber como executar para executar o ligado assim como a, a vem a, a regra já da, da mão esquerda a postura quanto mais perto aqui do nosso traste mais fácil vai ser executar okay? Agora, no começo, quando eu comecei a, a praticar, eu queria executar o ligado sempre assim. O som sempre morria, porque faltava somente um detalhezinho, que era puxar a corda para baixo, tá? Você vê que ele sempre desce. Tá? Basicamente, o que eu tô fazendo aqui, tô bem próximo aqui aos, aos trastes, né? Então vou puxar para baixo, tá? Porque o que acontece? Na hora que você vai avançar, você vai tocar o hammer on, né? Que o ligado nada mais é do que o hammer on mais o pull off. Então eu tenho aqui o hammer on que é batendo o dedo. Esse aqui vai na manha, esse aqui vai sem preocupação nenhuma, porque você não tem que fazer nada. Você vai sobrepor uma nota, né? Você está aqui, sobrepôs a nota. Agora não soltar, ele não soa. Eu tenho que puxar, ok? Então, se você quiser observar um pouquinho melhor aí, ó, o que eu faço, né? Agora tem um detalhe. Pode acontecer bastante, você está tocando aqui na hora de puxar, ele fazer isso aqui. Detalhe 1. Um. Por que, que isso vai acontecer? Porque você está fazendo pouca força aqui no dedo indicador, ok? O dedo que está segurando sempre acorda enquanto os outros trabalham. Ele tem que fazer uma força não, não exagerada, para não cansar a mão mas também não pode ser muito pouca, porque senão você perde a sustentação da nota principal e pode desafinar também. Se você pressionar um pouquinho para cima e for executar aqui os ligados, vai dar errado. A sua afinação vai estar um pouquinho fora, ok? Então, esse é mais ou menos o manual para se utilizar os ligados, ok? Fazendo isso, você já consegue uma velocidade um pouco mais rápida. Você pode treinar isso aqui também com o um formato da escala maior, por exemplo, o modo jônio. Né? Ele vai ficar muito mais fácil de executar se for com ligados. Tem um padrãozinho. Esse padrãozinho aqui também eu vou, vou separar para vocês aí no, no PDF. Tá? Esse padrãozinho eu gosto bastante. Ó. Tá? Tá? Esse aqui fica, fica simples de executar, porque eu dou poucas palhetadas. Tô tocando aqui. Ok? Facilita bastante. Tem um outro padrão com ligados também. Vou deixar uma série de PDF aí, vocês podem baixar e ficar à vontade. Tá? Outro padrão, inclusive eu vou ter que assistir esse vídeo aqui depois para ver o que eu estou passando para vocês exatamente. Que os exercícios eu, eu tô meio de cabeça. Tá? Outro padrão que eu já tinha passado também num vídeo... É esse aqui, né? Que você... só que eu vou passar ele agora diferente Tá Era em pentatônica, a gente vai pegar ele aqui agora na, na, no arpejo com sétima maior tá? Primeiro e quarto grau do campo harmônico Você consegue utilizar, supondo aqui que a nossa tônica estava em dó tá? A gente vai fazer um arpejo aqui Tá? Só que o raciocínio vai ser semelhante a um padrão que eu já havia passado Você vai tocar aqui, ó, vai ser tudo praticamente ligado Você vai tocar uma vez aqui Bateu o dedo, sétima e tônica Terça Foi aqui né, na quinta Voltou Você vai na tônica de novo toca. E agora você vai bater terça e quinta tá? E você vai oitavar isso isso aqui já fica bem legal, já dá um, um somzinho um pouco diferente Sai da pentatônica um pouco, já te ajuda também aí na, na execução okay? Ligado, isso aqui vai te ajudar bastante Pode praticar que esse aqui é certo porque esse aqui eu, Pelo menos eu gosto bastante tá? Outro detalhe é, que vai te ajudar bastante Se você não tinha ouvido falar ainda em economy picking O que é economy picking? Quando você pega o, o sentido da palheta se você está num exercício aqui três notas por corda, por exemplo. Tá? O que você tem que fazer aqui? Você pode pegar aqui, ó, a palhetada você vai ver que ela vai dar ímpar. Então você vai fazer para baixo, para cima, para baixo. Quando você for descer para a próxima, o economy picking é você utilizar o sentido da palheta e continuar. Então você vai pegar aqui, se fosse fazer só alternado, como é que ficaria? Eu observo bastante aqui a minha mão direita, tá? então ficaria assim ó para baixo pra cima para baixo para baixo pra cima para baixo para cima ele vai sempre dar diferente ele vai ser sempre alternado quando eu utilizo o economy picking ele vai fazer isso aqui ó pra baixo para cima pra baixo para baixo tá esse é o nosso a nossa paletada economy picking. É paletada econômica, né? Para você que é meio preguiçoso ajuda bastante, tá? Esqueminha da, da economy picking, você pode praticar aí com qualquer padrão que tenha um número ímpar, né? De notas por corda. Então sempre que você for descer, você já aproveita o sentido da palheta e vai. É semelhante a, a, ao raciocínio do sweep, né? O sweep você desce direto, né? <música> descendo, você vê que a palheta só escorrega né? okay? inclusive os arpejos é uma coisa boa para se treinar que a gente consegue bastante velocidade o sweep é uma outra técnica que ajuda bastante na velocidade tá? agora um detalhe, quando a gente utiliza efeitos é... alguns efeitos ajudam bastante a gente na questão da velocidade agora como? ele vai fazer minha mão tocar mais rápido? não, a verdade é que não a gente vai conseguir definir um pouco mais as notas, deixá-las niveladas, porque senão o que acontece? Você está fazendo aqui um ligado um pouquinho torto, né? digamos assim, você está tocando aqui uma parte sai forte, outra parte sai fraca. Tá? O que, que pode te ajudar nisso aí? Se você ainda não tinha ouvido falar no efeito compressor, tá? o compressor, o que, que ele é exatamente? Imagina que a sua nota ela tem uma frequência, deixa eu, deixa eu simbolizar aqui na nossa tela, Imagina que a sua frequência do compressor está assim. Oh, sem compressor está assim, certo? A onda sonora. O que, que o compressor faz? Ele cria um túnel e corta as extremidades. Tudo que está acima de uma frequência, ele corta. Tudo que está abaixo de uma frequência, ele corta. Então, ele meio que limita o, o volume das notas. Com isso, você perde dinâmica. Por que, que perde dinâmica? Porque a gente não tem mais o, o pico mais alto, nem a parte mais baixa. Então, a partir do momento que a gente tem o compressor trabalhando, o nosso ligado ele vai ficar um pouquinho mais é, uniforme, certo? O som das nossas notas vão estar mais nivelados. Se usa compressor na voz, se usa compressor na guitarra, compressor para limpar caminhão também, <risos> tá? Então é o seguinte, o, o efeito compressor ele vai ser um da, uma das coisas que vai te ajudar bastante nesse quesito aí. Outra coisa importante tá? para a velocidade é que às vezes a gente não precisa tocar tão rápido para causar sensação de velocidade. Não sei se você já ouviu falar nisso também, tá? São informações que eu fui adquirindo com o tempo aí. Quando você faz um padrão e que você passa da parte grave para o agudo, você cria a sensação de mais velocidade, tá? Não, eu não vou te dizer uma explicação cerebral para isso, que eu também não sei, mas eu sei que acontece, tá? Então procure, já que se você tiver com uma certa dificuldade aí de, de conseguir um pouco mais de velocidade, procure maneiras de um pouquinho mascarar aí a sua velocidade. Se você pega um padrão desse aqui, por exemplo, tá? Você vai ver que ele dá causa uma sensaçãozinha legal de que tá realmente um pouco mais rápido, tá? Então esse padrão aqui eu já vou deixar também para você. Tá? Embora a explicação desse aqui seja simples, né? já que a gente pega aqui o início da escala menor e oitavo. Nesse aqui você pode utilizar o Economic Peak. Tá? Executou esse aqui, pode executar descendo, subindo, descendo, subindo, de trás para frente, de frente para trás vai te ajudar bastante. tá? Agora tem um outro também que eu tenho usado bastante e que eu gosto. Tá? Só que esse aqui é um, é um pouco mais rápido ainda, né? Você vai utilizar aqui o mesmo desenho, desse, desse que a gente fez aqui agora. Só que agora vai ser com paletada alternada. Você pode executar ele aqui repetindo duas vezes em cada corda. Ok? É um padrãozinho bem simples, mas fica bem interessante se você conseguir acelerar ele um pouquinho mais aí. Ok? Então vamos para o próximo esquema. Tá? força versus velocidade eu deixei separado aqui isso aqui porque quanto mais força a gente faz na mão maior vai ser o desgaste da, do, do músculo né é igual você você vai para academia por exemplo e vai fazer o exercício com muito peso você vai conseguir carregar ou fazer a atividade física por menos tempo porque é mais peso então quanto menos peso mais tempo você consegue ficar executando Aí é que está o macete de você não se desgastar tanto e conseguir, talvez, executar uma frase aí que é longa, tá? Que exige um pouco mais de técnica e velocidade, você consegue executar ela do início ao fim sem perder o ritmo. Então, se você faz pouca força, já lembrando da postura aqui da mão esquerda, se você faz pouca força, vai te ajudar bastante aí a evitar essa questão de do desgaste físico, tá? Lembrando que a gente tem músculo, tem, tem nervo na mão, então... Tudo isso aí tem que ser considerado como qualquer outra parte do corpo. A partir do momento que a gente se cansa, o rendimento cai automaticamente. Okay? Então evita sempre o excesso de força. Até a questão da postura, da, da coluna, como é que você está, pode te desgastar e te atrapalhar bastante na, na hora de adquirir velocidade. Okay? Agora também pode ter gente que vai dizer assim, Ah, mas é, eu acho que não, a velocidade não é tão importante acho que se você souber tocar bem, já resolve o seu problema. Eu também concordo, eu acho que o feeling, né? o sentimento até que você consegue passar através da música, nem sempre é só velocidade. A questão de você saber tocar uma técnica, um vibrato bem tocado, um bend bem tocado, vale muito mais do que velocidade. Só que com a velocidade você consegue executar os solos que você mais gosta, porque geralmente tem solos rápidos, tá? rock, heavy metal e etc. Tem solos rápidos. Então você vai precisar um pouco de velocidade, não, não precisa ser o seu foco principal de vida. Não seja aquele guitarrista que frita tudo, toca muito rápido, mas na hora de fazer um band, estraga o solo. Tá? Então tenta conciliar todo, todo o assunto que você tem, todas as técnicas. É, de vibrato, treina as técnicas definidas para ficar tudo realmente bem executado. E se preocupa com a velocidade, eu acho que por último, deixa a velocidade para ser a última preocupação dos seus treinos. Tá? lembrando que eu, pelo menos, passei muito tempo por isso, é que a gente fica naquela ansiedade, eu quero velocidade, quero velocidade, para ontem, para ontem, e parece que nunca vem, tá? uma coisa que eu indico, pratique sem esperar a velocidade, tá? que ela vai vir como recompensa do seu treino diário, eu costumo fazer assim, eu costumo aconselhar sempre assim, não se preocupe com velocidade, a velocidade ela vem é, por bem ou por mal, desde que você pratique da maneira correta, você vai conseguir sua velocidade dentro de pouco tempo. Então a, a, a lógica também, né? não adianta você ficar no exercício 1, 2, 3, 4 e esperar a velocidade numa pentatônica, não, não existe. Se então, você quer velocidade, o esquema é repetição. A, agora, voltando à questão do tempo, né? eu tenho pouco tempo, como é que eu faço para treinar isso? Você não precisa mais que 10 minutos para treinar um exercício e deixar isso veloz no final do mês. tá? Não estou dizendo também que você vai no, virar o Malmsteen no, no fim do mês, treinando em 15 minutos. Tá? A gente precisa de um pouco mais de treino do que isso só que você treinando 15 a 10 minutinhos por dia você vai conseguir um rendimento muito maior e sem ficar naquela preocupação eu sempre costumo comparar é, o nosso crescimento ele, ele parece que fica um pouco mais nítido à medida que o tempo passa quando a gente não se preocupa é como quando a gente vê um, um primo um sobrinho ou um filho você vê todos os dias você vê que parece que é, não mudou nada né você vê tá tá sempre igual só que quando você sai passa um tempo sem ver e volta a ver você vê uma diferença gigantesca sendo o mesmo um período de tempo tá então o que acontece é isso evita ficar martelando na sua mente eu quero velocidade eu quero velocidade isso vai vir com tempo e com calma beleza bom então o próximo ponto agora é o seguinte é o que eu gosto de utilizar bastante pelo menos para eu poder treinar isso aqui e se tornar meio que automático tá são exercícios em que eu consigo fechar o loop eu faço do começo ao fim ele volta do início tá um exemplo seria esse aqui, que eu vou deixar também o PDF. Okay? Vai ser em pentatônica. Aqui pode ser em Lá menor, né? A gente vai pegar o meio da pentatônica aqui, ó. Vou baixar um pouquinho aqui. A minha bateria do, do celular ó, tinha descarregado aqui, ó. eu tive que botar para carregar de novo. tá? É por isso que cortou o vídeo e voltou um pouco diferente. Então é o seguinte, então a gente vai pegar o meio da pentatônica. Só que a gente vai executar ele ao contrário, né? Então a gente vai fazer aqui, ó. Lado B, lado A. Isso na corda Sol, depois na, na corda Ré Voltou embaixo Duas vezes isso, né? Depois você vem aqui na próxima nota, né? Que seria do, do formato vizinho Então você pega aqui Duas Vai uma Tá? Por que eu gosto de treinar isso aqui? Eu tenho um esqueminha, pelo menos eu gosto de treinar bastante, assim, dizem que... Eu já vi gente criticar, já vi gente falar dessa maneira também, tá? Como é que eu treino para conseguir velocidade? Eu memorizo, tá? A hora de memorizar é uma hora é bem importante, então a gente tem que focar bastante nisso. E é o que eu faço, na hora de memorizar, eu paro de fazer o que eu estiver fazendo na hora e fico só aqui na memorização, tá? Mas eu gosto de pegar alguns padrões simples, de raciocínio simples, porque eu consigo estar tá executando ele enquanto eu faço outra atividade. Isso me ajuda a ter mais facilidade em executar, mesmo enquanto eu estiver conversando, eu consigo executar tranquilamente que eu quiser, certo? E eu consigo meio que me divertir enquanto eu treino, digamos assim, tá? Então já vai uma dica para você aí que talvez treine entediado, treine cansadão, treina sem motivação, tá? Liga lá na Netflix, vai para o YouTube, assiste um vídeo, tá? Só que antes disso já tem absorvido o assunto, tá? Então você vai pegar, por exemplo, esse link aqui faz o teste aí. Você vai treinar ele, lento, até executar sem dificuldades, ok? Depois você vai para o Netflix, YouTube e faz o que você gosta de fazer, e só não vai para o WhatsApp porque você tem que digitar, então você vai parar as mãos, tá? Vai lá assistir um filme, enquanto assiste o um filme, você vai executando aqui, mesmo sem perceber. Vai executando, não precisa se preocupar muito com, a ah, tô, tô veloz, tô rápido, tô, tô lento. Você vai aqui tranquilão, vai estar executando... Tá? E você vai ver que com o passar do, do tempo, é, às vezes você acaba um filme, tipo uma hora, treinou uma hora esse padrão aqui, eu vou te dizer, no final do mês você já está bem mais veloz. Tá? Então segue essa dica aí que é boa. O pessoal costuma até rir quando eu falo que eu treino deitado assistindo Netflix. Né? Então é o seguinte, é, próximo detalhe aqui que ajuda a gente bastante também, tá é, a regulagem da guitarra. O, o, pode atrapalhar? Pode. A verdade é que se a corda estiver muito alta, muito afastada aqui né? do... Com, com relação a, aos trastes, tá? que é o que se chama de ação da corda, a ação da corda tem que estar tá baixa. Ou seja, a corda tem que estar tá bem próxima para você conseguir um pouco mais de velocidade. Não quer dizer que você não consiga tocar com a corda alta. Tá? Só que vai dificultar um pouco, porque aí entra naquele conceito da força. Quanto mais força, mais cansado você vai ficar e mais lento vai ficar também. Tá? Então a, a guitarra devidamente regulada ajuda muito. Então sempre que você puder, manda para o Luthier ou faz a regulagem em casa mesmo. Tá? Eu faço a regulagem nos meus instrumentos sempre. A guitarra sempre eu faço qualquer manutenção que eu precisar. Tá? Aí eu já falei do Palm Boot também, eu vou separado para falar no final. Tá? Só que a gente tem um outro macetezinho aqui também. Além daquele de passar do grave para o agudo, dá um pouco mais de sensação de velocidade. Tá? Para reparar um pouco o defeito, não estou ensinando para vocês que tem que tocar mal e tentar contornar com alguma coisa. Tenta sempre aperfeiçoar. Só que tem algumas coisas que colaboram para a gente melhorar um pouco isso. Usando o compressor, você já consegue nivelar, nivelar as suas notinhas aí, tá? Pra você não ficar tão esquisitão. E a gente tem também o captador do braço, que ajuda muito, tá? Então você vai colocar aqui o captador do braço nas partes rápidas, você vai ver que ele tapa um pouco o, o buraco, digamos assim, entre cada nota. Então você vai ver que ele parece que soa um pouquinho mais uniforme. Tá? Ah, assim, o captador do, do braço. Ou do braço, não. É isso mesmo, é do braço. Estou confundindo aqui. Tá? Você vai ver que dá uma certa diferença, porque o nosso captador do braço aqui, ele é um pouco mais grave. Ele tende a preencher um pouquinho melhor essas lacunas que a gente deixa aí na hora que tá tocando. Tá? Então segue essas dicas, esses macetes aí que te ajudam bastante. Beleza? E agora por último, né? Eu deveria ter falado isso no começo, eu acho tá é porque primeiro o nosso pensamento ele geralmente é o seguinte ah eu preciso ter muito tempo para poder treinar para poder chegar em algum algum nível um pouco mais elevado tá não tô dizendo que eu sou o mestre da guitarra eu tô longe disso aí mas eu gosto de, de tocar eu consigo tocar as músicas que eu, que eu gosto então para mim eu me sinto realizado posso ensinar também que é um dos gostos que eu tenho um dos gostos gostos sei lá então, é o seguinte, eu queria dizer para você que mesmo que, que às vezes pareça né, que é um pouco difícil e que você talvez não consiga, tá? qualquer pessoa consegue, eu consegui e eu não, não nasci com talento nenhum. O negócio é a dedicação, dedica aí 10, 15 minutinhos por dia, você vai conseguir já um, um nível um pouco mais elevado. Tá? O esquema é persistência, não, se você desistir, aí realmente ninguém pode fazer por você, beleza? Bom, então é só isso tudo que eu tinha pra passar pra vocês aí. Então, se vocês gostaram, deixa o like, não deixa de comentar aí embaixo. Tá? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você quer que eu comente aí, eu faço um outro vídeo e comento aí também. Tá? A ideia é que a gente vai procurar fazer agora uns videozinhos um pouquinho mais longos, que é pra, pra ajudar vocês bastante aí. Dúvidas, sugestões, deixa sempre o like. E se não gostou do vídeo, deixa o like do mesmo jeito. Beleza? Então é isso aí, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.